Bola, todos querem ter na sola Bola, todos querem na palma Ela rola e desenrola a vida dos caras Ela sobe e desce, é bom ter lá por perto Vai pra frente, pra trás, arregaçando a vida dos rivais Em sentido reto ou em curva, as pessoas te procuram Traz fortuna, traz luxo, por isso eu corro atrás dela na chuva Uns apoiam, outros desaprovam Mas estou com ela e não com os noios. Traz choro, traz alegria e por isso as torcidas gritam Acerto a cesta, acerto o gol Sempre com o coração transbordando de emoção Uns me xingam, outros me irritam Mas é desse jeito que eu levo a vida Mulheres bonitas me hipnotizam E é do mesmo jeito que elas ficam quando a bola está comigo Bola, que não tem está por fora